E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando brasileiro E hoje vamos conhecer um joguinho Peguei meio que a, nas indicações dos parceiros Arrow Flash Ó, oh, quem, quem curte as séries da DC vai achar Ó, oh, é o Arrow e o The Flash Não É muito mais complicado do que isso É um jogo de navezinha Vocês se preparem para o desastre e para mortes Se vocês gostam de ver minha falta de habilidade Estão no jogo certo Ele tem uma... Ele é de navezinha, mas ele, ele fica, ó, parece um robozinho. Ele, ele dá uma... Ele muda de forma Eita pomba ah, até que tô durando vivo Vai pegando... Ai, caramba Vai pegando os tirinhos e vai ficando diferente, ó mas por, Quem diria, por enquanto, até achei que já ia morrer Geralmente na primeira leva de, de lavas eu já vou pro saco Olha ali rapaz Eu não sei se eles voltam depois para me, me, me torturar, me infernizar Sai, sai, sai, sai valeu, não sei se fiz alguma coisa mesmo Olha ali rapaz, matei até o um bonequinho que eu achei que... É, ah, não, consegui, falei é, demais Faltou de... Ah, vamos uma balinha Pega, pega, pega, pega É um escudo? As se fosse um escudo seria bom Ai! <risos> ó Durou o escudinho pelo menos algumas ali, ó Eu atirei Eu achei que ia morrer pra esses bonecos, então tomei dano ó, Sabe que? Aqui é na, na jogada cagada Nosso assunto é Jogo de tiro e de aviãozinho aqui rapaz. a gente vai tudo... Tudo na alopraxia... Ah, já Deus! Olha parece um sub-boss Acho que meu escudinho tá acabando Tá ficando vermelho ah, vamos, vamos ver se eu posso acumulando tiros Ai, Jesus Ó, oh, matei aquele robôzinho Não sei se era para matar já agora, se morreu de verdade não, não, não, não, não é tão... Claro, esse céu é meio que infinito aqui, né? Mas... Ainda não é um dos mais difíceis Comparado a alguns que eu já joguei que não durava Não durava nenhum brinquedo Aí, rapaz Out of danger Me largou lá pra cima então Algo de errado não tá certo Eita, lá vem, lá vem Que isso rapaz É, que isso é isso? Tá caindo porta-veios da SHIELD? Um satélite? Será que é isso? Tá e virou um tsunami. Eita, deu ruim. Tá, algum, alguma, eu não sei se aquilo lá é, era do, dos meus amigos ou é da do, base dos meus inimigos. Enquanto eu tiro o escudo, tá, tá suave. Eu não sei se está acumulando mesmo, porque eu não tô vendo diferença nenhuma com as tinha Ah, Acabou meu escudo, não eu tava, meu escudo. <risos> eu tava tão bom com o escudo, tava tão bom. Ai, aí, Ah, E aí, o bom que eu ah! queria falar, porque aquela na vizinha que estava me acompanhando, ela tava tomando os tiros, Já foi, já se foi de escada. E o ah, moleque Que o do, do do espaço. Eita! Ah não! Ah não! Não quero ver! Já não me quero Meu Deus! Será que tem que botar dentro Ah não! Eu não quero disso! Puta! Tá... Tô te esgrilando! É, não vamos tentar mais uma vez! Eu não sei se. Aí tem essa forma de robozinho, né? Não sei se muda alguma coisa na hora dos tiros. Joguei o tempo todo com a forma de, de nave. Eles só alteram esse raiozinho laranja para o raiozinho azul. Até agora o melhor poderzinho foi o escudo. Ai. Se tenho... Ah, meu Deus, eu tinha um especialzinho, alguma coisa ali. eu eu. Um tipo um Kamehameha. Eu fiquei tão focado nos tiros que me esqueci de explorar. Ah, os outros botões. Eu acho que aquilo ali era o meu especialzinho de Kamehameha Ah, então vamos cuidar, Vamos ver que tá tomando ruim vou, vou apertar Se fosse no Pokémon era o giga impacto Não, escudo E de escudo <risos> Se fosse em inglês devia ser o S né, de shield não, O robôzinho que, ah tá, achei que o robôzinho que estava me acompanhando ali não estava atacando Nossa, mas aqui não tem arrego né, morreu, a... morreu as vidinhas, game over Tá louco! No jogo, no, esse tipo de, de comportamento não é pra mim, rapaz! Ei, acabou meu escudo já, nossa! Eita, lasqueira! É, viu? A gente faz a primeira, a primeira jogadinha, bem bonita! Pra na segunda só fazer fiasco, aí... Sai pra lá, rapaz! Sai pra lá! Ah, não! Não! Olha só! Tô sem vida nenhuma já! Eu me meu, <risos> me fiquei com medo de morrer é, Volta, volta Ah, eu gastei tudo É melhor já usar, da outra vez eu não usei e morri Agora já tô com zero vida Agora vai cair aquele Que bagulhete, aquele satélite, seja lá o que for Tá, tivemos a animaçãozinha, caiu aquele bagulete, eu vou chamar de bagulete, enquanto ainda tiver alguma vida. Ah, meu Deus. Ó, oh, de. não, SD, de... você foi, o boi com a corda. tentar mais uma vez, vamos tentar mais uma vez, para a gente tentar conhecer um pouquinho mais para aquele martelo Será que ele na forma de aviãozinho também tem um especial? Ah não, o especialzinho na forma de nave é muito melhor Ah, ele solta uma rajada gigantesca lá, um outro robozinho lá, fica se achando que parece um heróizinho lá, super mecha Ah, a navezinha dessa vez é bem melhor ela literalmente patrola tudo que tem na frente. Boa! Nós podemos planejar alguma coisa. Ai meu Deus! Essas bolinhas. Esses tirinhos. Essa é meio colorido. Deixa eu enxerga direito. É o ar e a escudo. Aí rapaz. Esses adversários aqui não tem muita conversa mesmo. Já chega dando um tirinho e vaso. Mas pelo menos atira um pouco. Tem jogos de nave assim que vem tanto tiro, mas tanto tiro. Que eu não, eu não dou conta nem de, de saber de onde é que tá vindo o tiro. Esse escudinho ele aguenta uns dois, três tirinhos. Eu já me potrege um pouco. é umas vidas que eu não perco. Ai! Bom, eu ia dizer que o céu é infinito, né? A gente pode, na verdade, não tem muito que vo... estar tá ali acima das nuvens, tu vai voando Literalmente vai ser isso aqui, né? Tu vai voar umas nuvens infinitas Aí... Ah, rapaz! Duas avesinhas é Ah, é, moleque doido e aí, o, o Azinho, pelo que eu vi, ele é o especialzinho que eu consigo fazerzinho <risos> Tudo no Ah, vamos, vamos emparelhar aqui. Aí fica assim: as nave em cima e eu embaixo. Olha ali, agora a gente consegue fazer um. Ah, não, agora gostou a minha organização. Tá, agora vai vir aquela, aquela animação de novo. Eu tô, tô com muita vida. E tô com duas vidas, tô com quatro especial. A tendência é boa. A tendência é o desastre. Nunca dá certo mesmo. Jogo de nave só vem. Deixa cair ali o, o satélite, ou seja lá o que for que raio daqui treco. Não sei, é a terceira vez que ele cai, é verdade. Tá mal pilotado. Daí as nuvens abrem, as nuvens. A gente não sabe se a nuvem era pra ser o mar. Não, enfim. Caiu. A que eu tô com duas. dois.. duas navezinhas me ajudando ali. Vai ter mal. Olha ali rapaz, meu tirinho ficou da... da... Acabou meu escudo, maldição Se eu tomar um tiro agora já era Aí vamos aproveitar e deixar bem Bem alinhado assim Que o que vier vai tomar tiro rapaz Aí mais um especialzinho Tem que me ligar que eu não posso morrer Antes de usar esse especial porque Senão isso ah, não, não, não. rapaz <risos> Agora fluiu é, Por que eu não peguei as duas na vizinha auxiliar antes Tidinho já tá fazendo onda ali, rapaz Vocês estão vendo? clac, clac, clac, clac -cla. ah, isso aí é satisfação, rapaz Esse barulho é satisfação, é meu controlinho Wireless, VSV, Bluetooth Sem fio Olha ali rapaz, ah, barbaridade agora vocês estão lascados na minha Até mesmo na visita tá com esse tirinho que parece um, sabe? parece um esperma voando <risos> Ali ó, ah, vou ganhar mais um especialzinho Ah não, ficou, parou no 5 Peraí que eu, eu tô muito amontoado Vai vir algum boss, alguma coisa? Credo É ah, moleque. Carquei dois especial. Sobrou um ainda, sobrou uma vida. Nossa, passei de fase. Voltei para minha base. <risos> Ganhei 10 mil na classe. Agora vamos pro segundo estágio. Que rima podre. Bom, tá, eu não quero que tu virei robôzinho. Eu gosto que tu fique na vizinha. Aí tá lasqueiro. Ah não, perdi o bagulho. Putz, grilo. É, bom. Enfim. Game over. Bom, pessoal, se vocês querem que eu jogue a segunda fase, por favor, deixem nos comentários aí, muito importante aqui para dar aquela força. Agradeço demais, já falei demais e até a próxima.